Olá galera, hoje vamos ver os vídeos mais criativos e interessantes da internet, ou talvez não tanto. Você já imaginou ser possível construir uma cena tão complexa com vetores? Bom, eu nunca. O estilo desse artista com traços bem suaves e isolados que vão se tornando uma pintura com volume muito incrível. Bom, arte também é o um caos né? Então mande agora esse vídeo para o seu amigo designer perfeccionista. é possível fazer arte em qualquer lugar e usando qualquer ferramenta. E aí, qual a sua rede social preferida? Deixa nos comentários. Um landscape fantástico incrivelmente detalhado. Veja como é incrível o processo de criação dessa arte. Agora, se você vai gostar dela ou não, aí já é uma outra questão. Conheça sua ferramenta nos mínimos detalhes. Um belo estudo criativo para ter ideias. Existem vários vídeos mostrando artistas criando algo incrivelmente realista pelo pente E é impossível não se impressionar com cada um deles Esse outro estudo criativo que eu achei bem interessante e gostaria de praticar todos os tipos de bolas possíveis, porque afinal, todos são círculos. Um outro exemplo de super arte com poucos recursos. É isso por hoje, espero que tenha aproveitado e até a próxima.